E aí pessoal, tudo bem? Galera, é, no vídeo de hoje é, eu vou trazer para vocês uma reflexão, tá? Sobre um post que eu vi no Instagram da deputada Glaze Hoffman é, Nada assim de política, tá? É assunto realmente assim... Eu quero trazer uma reflexão financeira é, para você estudar, né? É, saber como pensar, como agir Diante de tanta coisa que está acontecendo, tá? Diante de tanta influência que a gente tem é, tanto na política quanto é, externamente assim, do, no mundo, né? Questão de guerra tudo. É, eu acho que vai ser bem interessante esse vídeo, tá bom? Que a gente vai falar sobre é, alguns dados da, da Petrobras, tá bom? E, e também como a gente ser um acionista da Petrobras, tá bom? Vem comigo aqui no vídeo. Então, pessoal, é, o post é esse aqui, tá bom? É, você vai ver ali que eu até já comentei sobre isso, né? Respondi esse post com algumas informações. E assim, repito, é, não é nada é, voltado para a política, tá? Não estou não, não desfazendo da deputada Gleisi Hoffman ou do que o senador está pedindo. Ao meu ver, também, qualquer explicação é, sobre dinheiro de um órgão que tem ali uma parte estatal, deve sim ser cobrado, tá? deve sim ser justificado. Mas é, um, alguns comentários que eu vi no post, né, da a própria deputada falando é um absurdo o povo pagar caro pelos combustíveis para enriquecer meia dúzia de acionistas. Né? Ali no post também a gente vai ver alguns comentários falando é, é louco para bilionário, tem gente pedindo lista de acionistas Gente, é, vamos trazer aqui ó, no site da Petrobras Sobre é, isso do ano passado, tá? em agosto do ano passado Quando ela fez ali o pagamento de dividendos na época tá? é, Nesse post aqui, eu vou deixar o link na descrição para você ver também Ele vai estar tá passando algumas informações de quanto que é o pagamento da União e tal ele vai ser bem claro aqui, aqui embaixo ele fala, ó... São mais de 21% das nossas ações são detidas por investidores brasileiros, tá? Então, de 100% das ações, 21% está com investidores brasileiros. O restante está com investidor internacional, está em, em fundos, né? Que, que englobam essa questão de ter mais de uma ação dentro de um pacote, tá? É, mais pra frente a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso, tá? E ele explica, são mais de 700 mil pessoas que investem diretamente em ações da companhia é, na bolsa de valores e outros milhões que investem indiretamente suas poupanças e aposentadorias por intermédio de fundos de investimento e fundos de pensão, que é aquilo que eu falei que são pacotes, tá? Os fundos são é, uma sacola que você tem lá Petrobras, Vale, é, Gol, não sei, várias outras empresas, tá bom? Então, é, os fundos são isso, são, é uma sacola com várias ações dentro. Então, aqui você pagaria, por exemplo, 30 reais numa ação da Petrobras. É, comprando esse fundo, você consegue levar a Petrobras... E Várias outras ações de empresas diferentes por um preço até igual, ou às vezes um pouco maior, ou um pouco mais, mais barato. Tá bom. Esses são os fundos. Então você vê, são 700 mil pessoas que investem em ações direto. Então é, a gente vai comprar uma ação aqui. Aí você vai ver: tem 700 mil pessoas que foi lá, escolheu a D da Petrobras e comprou uma ação da Petrobras, e tem milhões que possuem a Petrobras através de fundos de investimento. Aí ele vai explicar mais abaixo. A maioria dos acionistas da, da Petrobras são pequenos poupadores que têm até 10 mil reais de patrimônio investido e não detentores de grandes fortunas. São jovens que estão começando sua jornada no mercado financeiro e confiam na Petrobras ao comprar ações, como forma de investir em seu futuro. É isso. É, então. A gente vê ali que a gente tem uma um pessoal. Que está muito. Alienado. Me desculpa. A é, falar isso. Mas tem um pessoal que está muito alienado. E que assim. Está é, tá se colocando. como Está se considerando uma pessoa pobre. Ape, apesar da gente ver. Muitas pessoas ali no Instagram. Eu entrei alguns alguns perfis ali, a gente vê foto de gente é, em barco, em praia, em, em vários lugares assim, que é gente que precisa ter um, um valor disponível para gastar, né? E essas pessoas reclamando, então assim, é, fazendo militância, eu acho isso errado, sabe? É, incentivar a pessoa a ser uma pessoa está numa situação desprezível sabe? Eu, eu não gosto disso Eu acho que a gente tem que pensar assim eu sou rico tá Eu estou pobre mas eu sou rico e eu vou é, enriquecer novamente. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento sabe Tem que pensar positivo e e, e mesmo eu vindo de uma família sem muitos recursos eu trabalhar, para mim ter os meus recursos e garantir recursos para minha família, né? Então eu tô com um plano com a minha esposa e a gente vai sim ficar milionário até o final do ano, se Deus quiser, né? <risos> Tem que pensar desse jeito. Então aí é, a questão dos, dos bilionários, né? É, lucro para os bilionários que a gente viu lá no, nos outros posts. É, eu tô aqui no site Investidor. Investidores Petrobras, também vou deixar o link na descrição, para você ver quanto que a Petrobras pagou por cada ação. Vou entrar aqui no ano de 2021, ela registrou dois pagamentos. Então, no ano de 2021, ela pagou duas vezes os seus acionistas. Tem, tem ações, tem fundos imobiliários que pagam todo mês. A Petrobras pagou duas vezes e pagou o valor de R$ 2,19 em dezembro e pagou R$ 1,60 em agosto. Que, que, que bilionário, que que pessoa que fica bilionária recebendo isso. Tá? Isso por ação. Então a pessoa foi lá, ela depositou R$ 27, R$ reais para comprar uma ação da Petrobras. E colocou comprou em janeiro, digamos assim. Aí... Quando foi dezembro, ela recebeu três, quatro reais como recompensa por ter comprado uma ação. Isso não é coisa de, de que vai enriquecer. O que vai enriquecer, que vai deixar você bilionário, é o seu pensamento, é, é, a, é a sua dedicação em adquirir cada vez mais bolsas, mais ações, né, para fazer uma bola de neve crescer. É, então a gente vê aqui, eu vou, vou comprar uma ação aqui para vocês verem Como que é fácil você ser um acionista fazer parte dessa é, meia dúzia de, de gatos pingado aí, tá bom? Então aqui, só para você ter uma noção, em dezembro ela pagou 2,19 Vamos aqui pro site da Infomoney é, Aqui ela também tá, tá informando aqui o dividendo, né? E aqui está o histórico, vamos puxar aqui em dezembro de 2021, foi no dia 15, né? Dia 15 de dezembro, a ação no dia 15 estava valendo R$ 29,30, então por menos de R$ 30,00 você consegue ser um acionista da Petrobras, você não precisa ser bilionário, tá bom? É... Então a gente vai comprar uma ação aqui, atualmente ela está aqui na casa dos 32.59. Vamos vir aqui para a conta do NuInvest Invest, que eu tenho um valor aqui, que eu depositei só para ser um, um acionista da Petrobras e ficar bilionário. Então aqui na, no site da Nuinvest eu vou clicar aqui em renda variável. Renda variável aqui no, do lado, ações, FIIs. Eu vou só abaixar a página aqui porque é uma ação popular. Então ela já tá aqui ó. Dez ações mais negociadas da bolsa. Ó, ela caiu para 31 e Vou comprar na hora. Vou comprar uma ação. Agora foi. Minha ordem foi enviada, tá já foi executado. Ó, então quer dizer que essa ação já está comigo, comprei por 31 e Vou aqui em acompanhar, ó. Ela já veio aqui para meus investimentos. Meu patrimônio 34 ,96. Você viu que eu tinha 35? hora que eu comprei meu patrimônio caiu 4 centavos. isso é, eu comprei, essa compra que eu fiz, fez o valor da ação subir, e pessoas que estavam vendendo a ação, buscando aquele valor acima, é, conseguiram vender, e essa força de venda fez com que a ação caísse de, de novo de preço, e me deu um prejuízo. É, é assim que funciona a bolsa de valores, tá? você... Você deseja comprar por um valor, aquela sua força de compra de pessoas que estão comprando com você por aquele valor vai fazer o preço da ação subir. E tem uma força de venda, tem pessoas que estão querendo vender por determinado valor. Então quando a força de compra faz o valor da ação subir e chega em determinado valor, tem um monte de pessoa que está querendo vender. E aquelas pessoas que estão querendo vender, vendem e conseguem fazer o preço da ação baixar. Então fica nesse... Sobe e desce, tá? E aí quando é, tem muita gente interessada em comprar, comprar, comprar. E pouca gente interessada em vender, né? É, seja por um momento de mercado ou pensamento no futuro aí. É, eles vão comprando, vão segurando essas ações. E o valor vai subindo, vai subindo. E aí é, a pessoa decide se ela quer vender por um alto valor. Quando ela está super bem valorizada. Ou se ela vai querer continuar guardando e... Segurar esses, esses esses dividendos, né? Receber esses dividendos. Aí só para a gente fazer um cálculo aqui, né? É, se, se cada pessoa lá, ele falou lá que os investidores têm menos de 10 mil reais a Petrobras. Então, 10 mil reais divididos em 31 e 59 dão 316 ações. 316 vezes. 2,19 692 reais 692 reais é o que é o que a Petrobras pagaria para você né pagou para você em dezembro se você tinha 10 mil reais investido em ações da Petrobras Então isso aqui você vê não é coisa de gente bilionária não é nem um salário mínimo é uma boa ajuda para quem está começando né para quem está crescendo, e o que essa pessoa pode fazer? Pegou esses 692, comprou mais ações e com esses 692 que ela investiu, no próximo ano, né, no próximo pagamento, ela vai receber mais. E é isso que é a bola de neve, tá? Você compra uma ação, recebe e aí você compra outra ação e aí você recebe, compra outra ação e, e vai... Girando a bola, vai crescendo, vai crescendo, até que uma hora se fala. Ah, não vou mais comprar ação não, já estou recebendo o suficiente. <risos> então não precisa agora só ficar sossegado. Esse é o nosso objetivo, né? Não, não precisar é, depender de, de outros trabalhos, né? Poder ficar sossegado, ter uma liberdade financeira. para fazer aquilo que você bem entender quando você quiser. Gente, esse é o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero que tenha contribuído para enriquecer o seu conhecimento sobre mercado financeiro e também sobre é, avaliar bem as coisas que estão sendo ditas, tá? não tomar é, decisões precipitadas e procurar realmente pesquisar sobre o que as pessoas estão falando, se as pessoas estão falando de verdade, se elas sabem do que elas estão tá falando. Porque muita gente é, cresceu recebendo informação, foram colocando informação dentro da cabeça da pessoa e hoje ela fala as coisas e não sabe do que ela está falando. Então é bom a gente estar tá esperto com isso, tá bom? É, qualquer dúvida sobre essas informações que eu passei, procedimento de investimento, tá? É, pode deixar no comentário aí que eu vou responder. Se você gostou do vídeo curte. É, compartilha, tá bom? Nas redes sociais, tem um botãozinho para compartilhar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês não perderem as novidades, tá bem? É, eu, por hoje é só, vejo vocês na próxima, até mais, tchau, tchau!